Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Elton Fanias e muito obrigado por você estar acompanhando essa série aqui de Cyberpunk no canal. Caso você ainda não conheça ela, vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição para você. E, é claro, antes de começar o vídeo, por favor, me siga nas redes sociais, arroba Elton E, é claro, também ative o sininho aqui no canal para você não perder nenhum vídeo sobre Cyberpunk aqui no meu canal do YouTube. Beleza, pessoal? Bom, essa missão, esse vídeo, na verdade, ele foi dividido em duas partes. Isso mesmo, porque a missão é estupidamente gigante, né? Tem muitas coisas que acontecem e tudo mais, então eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, beleza, pessoal? para não postar um vídeo de uma hora novamente, já que a gente tem também a nossa primeira hora de gameplay. Vou deixar aqui o link na descrição e aqui no card, logo aqui em cima, beleza, pessoal? Mas é basicamente, para contextualizar vocês... Essa missão é basicamente, ela se passa no Compec Plaza, né? Justamente o, o filho do imperador, o Ironobu Arasaka, ele acaba matando né, o imperador Arasaka. E aí a gente acaba sendo culpado por aquele, por aquele assassinato, né? Mas a gente não consegue provar né, o contrário e acabamos se ferrando bastante, né? Vocês vão entender o desenrolar da história. Tudo foi documentado, tudo foi gravado bonitinho pra vocês. E eu vou deixar também o próximo vídeo explicando mais ainda sobre a história. Então, esperem que o próximo vídeo não vai ter tanta ação no jogo assim. Mas acredito eu que vocês vão gostar bastante da parte história, né? Da, da história que é contada nessa parte do vídeo, beleza, pessoal? Então, muito obrigado por você estar assistindo por até aqui. E fiquem agora com a gameplay de Cyberpunk 2077. A nossa terceira, a nossa quarta gameplay. Eu acho que é a nossa quarta gameplay Então é isso aí pessoal, tamo junto E até mais, fiquem com o vídeo aí Valeu Vai, vai, vai Vem, vem Vem cara Vem mano Entra aqui mano. Você tá morrendo velho Ele para garagem Beleza, guys. Tô vazando um pouquinho. <risos> Tô um Você tá muito realmente tá, tá foda, mal Tá realmente tá foda maluco. ali velho. Tomou umas balas foda. feedback de cliente anotado. Meu amigo. É, que tá é isso, pessoal. Missão insana, de... cara. Não... Eita, Calma! Eita, o, o maluco. Aquele cara lá, aquele alto de metal. Deixa é. comigo. Nada de jeito. Uh. Caralho. Tá um o fantasma, Jack. Eu... Eu te falei que conseguiríamos. Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica. Leva a gente para um medicânico agora! Sinto muito, mas não será possível. Nosso itinerário foi pré-programado e pago antecipadamente. Não tem permissão para alterar... Permissão é o caralho! Só me obedece! Tudo bem, eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Vai ficar tudo bem. Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que você ama. Jack, não feche os olhos! Ela sabia, ela sempre soube, O o chip guarda direito por mim. Não, mano. Não, é impossível que isso aconteça, Não. guys. Ele ia querer ficar com a família dele. Aparente mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Wells, proprietária do bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em, em segurança. O Sr. Deshon está aguardando no quarto 204. Te beijo na série A, Jack Caramba, guys. O Jack foi de base, mano. Que droga, hein, velho. Caramba, manos. Realmente foi emocionante essa parte, hein, guys. Vou negar pra vocês não. Foi doideira. os itens, as lojas, as vendas, né? Vamos subir aqui. Quatro duzentos e quatro, né?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 o chefe de corporação de... Meus pêsames, camarada. E o Helic? Tá aqui comigo. Ah, era o que eu temia. O quê? Sapuro Arasaka, morto. Você tem noção da merda que você me deu? Você matou o Imperador? Sua majestade, porra!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 Novamente acho que deve dar um bu aquele bugzinho Aquele bugzinho básico Do espelho Vamos lavar o rosto aqui Lembrando que esse bug só acontece Incrivelmente Só acontece no OBS, viu guys Muito estranho isso Espero que o pessoal uh, corrija na, Numa atualização futura tá Vamos quebrar o espelho Afastes. Vamos nos afastar do espelho para justamente parar o bug. Eu Vou pegar o máximo de item possível. Eita, guys! Não dá para Lembra da nossa primeira conversa? É que, que, é que escolheu é? o boi na sombra. Nada de dedo no cu e gritaria. Eita, meu amigo, esse é o início do jogo, guys. Esse é o início de Cyberpunk 2077. Foram exatamente Mais de 4 horas de gameplay Até aqui pra, pra ser sincero, guys Foram Cara, foram 6 horas de gameplay Mano Pra gente chegar na logo do jogo Cara, eu tô assustado Com o tamanho de coisa que esse jogo deve ter, cara Interlúdio Ei. Que coisa é essa, velho e aí? Tá tudo bem? Agora eu tô doideira. Que doideira. Não me parece, não. A gente tá sem os nossos avanços, parece. Eita! É o Johnny Silverhand. Ei, ei, fica tranquilo. É o Johnny, mano. Os reflexos novamente bugando. Espero que eles corrijam isso daí. Só no OBS que tá acontecendo, viu, Talvez com a placa de captura não, não tenha esse mesmo problema, Me despedir de todos vocês E é esse aí, guys Esse é o Johnny Silverhand Impressionante, guys Impressionante a quantidade De gameplay que a gente já fez para o Não momento é que bosta. a gente tá no jogo Você Jogando mano. a vida fora Seguindo a gente que nem cachorro Tu dormiu de calça jeans, foi? Que doideira. Vamos lá. Johnny, peraí! Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Tu quer me ver desistir? É bem o tipo de coisa que tu faria. Sabe ah. por quê? Porque tu sempre foi um cagão do caralho, Carrie. Aí, eu vou te dar um conselho em nome dos velhos tempos. Larga a mão de ser cagão. Tá na hora de criar o futuro. Beleza. Que doideira, guys. Lance é meu. Eu é que decido quem é que.. Silverhand. E aí, Jeta? Pode levantar tudo. Aqui, mano. aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? A experiência de áudio desse jogo é realmente muito incrível também né faz uma bela combinação com, com o que a gente tem muito interessante de verdade estava no interlúdio né a parte depois do, do prólogo que coisa louca guys. o jogo ele realmente é estupendente é grande mano estamos em 2023 né Coisa doida, né, mano? É isso, dois mil e vinte que a gente tá? Somos nós? Ideia do Johnny. Mas não tá a atenção da ataca da Turma. Os danos colaterais também fazem parte do plano? Aqui não tem esgoteiro, Turma. Aceita que dói menos. Dias de luta, dias de glória. As missões nesse jogo realmente são muito grandes, viu? Pra ser honesto. Eu não tava esperando né, essa quantidade enorme de conteúdo das missões, tem missões aí que demoram uma hora, eu tô nessa missão já tem mais de uma hora né, temos dois episódios, caso você queira acompanhar o episódio o primeiro episódio, vai estar tá aqui na descrição o link da nossa playlist completa de Cyberpunk 2077, é muito top isso aqui hein? vamos ver o que a gente tem aqui para fazer. Aqui. Mano, o bagulho está desmembrando os, os caras, velho. Né, é incrível o nível de detalhes que esse jogo tem. Estou realmente assustado com o tamanho desse jogo, velho. Né, Pronto, 7 horas de gameplay, 6 horas na verdade, né? Totais assim, jogando desde 9 horas da noite. E, velho, o nível de gameplay está muito grande. missão que a gente joga com Johnny Silverhand. Eu não esperava isso, inclusive. Eu falei na nossa nosso primeiro vídeo de Cyberpunk aqui do canal, até falei que a gente não iria jogar com ele, mas confirmado, guys, a gente vai jogar, a gente joga sim em alguns momentos com ele no jogo, acredito eu. Pelo menos agora a gente começou a jogar com ele e Vamos lá. come rato? pato é chato? Super interessante. Isso. Quem escreveu esse o louco, ele faz um fogo assim, isso é isso mesmo? um ataque é cor, cor, corpo a corpo, oh, né? Muito Jory, interessante. Quero vir os carregar na rede. Vamos lá. É agora, pessoal, bora começar aqui. A gente queimou o cara, velho Meu Deus, arrancamos o braço dele Que loucura Nossa, demais Adorei essa pistola, mano Caraca, mano Que é isso Olha o nosso personagem a gente... Ah, a gente não tem um inventário A gente não consegue fazer isso Muito interessante, viu Vou Botar uma bomba aqui Olhe tron, pega fogo cabaré. Elites da saca chegando, ai, ai, ai. Saia do elevador, beleza. Pensei que a gente tinha que ligar o elevador Atirou e ele ia lá, cabos. né? Ah, legal. Top. Vamos lá. Vamos Conte o seu plano para Rogue. Vou contar para ela aqui. Não terminei ainda. Preciso colocar isso na subrede deles. Vamos lá. O que, que a gente mexe? Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tiet que você tá pegando. Você jamais entenderia, Será que eu tenho é que entrar aqui? Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Né? Grava da porta aberta. Sem palhaço dar a tapa binguari. Te amo, aranha. O mundo todo me ama. O meio abatido! Cobra uma posição dele! Foda! Que brabo, mano! Essa arma aqui é muito rápida, muito potente, parece. A tem que subir aqui. Beleza. Fechando o ponto de acesso. Conecta. Vou conectar essa parada aqui. Tá suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra cadinho. Tu vai ajudar ou não? <risos> Mano, adorei tá o engraçadário pra cadinho, velho Valeu, Murphy Muito bom Agora, só por precaução... Cara, esse Você jogo ele tem, tem, tem uma dublagem é que é muito boa, Siga. velho. Tem muitos memes no jogo, cara. Eu tava jogando ele, encontrei vários memes, cara. É muito interessante. E memes brasileiros, né? Isso que é o mais importante. Eu acho que a equipe de dublagem brasileira teve uma liberdade muito grande pra localizar né? as coisas do jogo e tudo mais. Eu isso muito, muito top, velho. Tô gostando muito de jogar esse jogo em português. Eu acho que é um dos melhores trabalhos de dublagem. Ever campo, na, na minha opinião, vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o Beleza, vamos cair fora. Oh, ainda assistindo assisti um pouco de televisão. Olha só que coisa. Telhado, Ops. Deu, eita eita preo. Ai cara. É dan Corre de. Ah, guys. Perfect. Quarta fechada, mas não vai durar muito. Corre de. 20 de agosto de 2023, é isso aí, guys. Corre, Esse é o momento. Pô, oh, Deus, parece um pequeno bug ali. Agora entendemos como Johnny Silverhand morreu, né? Cara, que coisa impressionante, hein, guys? E a ação, ela não termina, né? Tipo, são missões realmente super gigantescas, cara. Tô até assustado. Tô até assustado. comparsas. Quem são? Como conseguiram material de fissão? Não, ele não morreu Vai ainda. Vai dar uma chance pro policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. Ah. A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Ah! Aí, vovô, eu te conheço. Pode você Ai, porra, agora já era. Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores Do que a morte Eita preula guys Que que vai rolar aqui hein mano eu não queria que ele morresse. Já deixa seu like Se Nossa, inscreva não. no meu canal Siga-me me ali nas redes sociais Arroba é eltonfonias em todas elas que Inclusive que na twitch.tv twitch Com Conheça o site viciados.net viciado. é O site de tecnologias Estou Da internet Notícias sobre jogos Tecnologia Uh, mundo Pop, né? Também podemos dizer séries, filmes, animes, qualquer coisa. Viciados.net, corra lá. Doideira, hein, guys. Agora entendemos. Eles pegaram a consciência de Johnny Silverhand e colocou. cima se do estranho. Cara, que coisa louca, mano. What the fuck? E a gente tem que seguir esse espectro vermelho aqui, que é a gente, né? Que é justamente nós mesmos. É o céu vermelho. Tá ali. seguir ele. Vou tentar seguir ele aqui, então vamos lá. Vamos ver o que, que vai rolar. Aproxime-se do estranho. Sou eu mesmo. Ah, não. Pera. É o meu personagem. Aí, quem é você, eu vi falando com o Johnny Silverhand. Guys. Os caras jogaram a gente no lixão, parece. Mano. Visão do personagem tá totalmente zoada, né? Que doideira, hein! Ah, aparentemente a gente tá no lixão. Desenterre-se. Arrastar! Caramba! Da, da lama ao caos bom guys eu acho que é isso muito obrigado por você ter comparecido a mais um vídeo espero que vocês tenham gostado mais um episódio aqui da gameplay lembrando, não vou fazer contagem mais né, dos episódios, porque justamente existem episódios que ficaram estupidamente grandes né, e foge um pouco da proposta do canal quero trazer pelo menos episódios de 15 minutos, 30 minutos talvez 30 minutos porque realmente as missões desse jogo são estupidamente grandes, né? Então eu quero trazer para vocês o máximo de conteúdo possível sobre Cyberpunk 2077. Então é isso, guys. Muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo.